Seguinte, mano, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente, mano. Eu vou invadir a conta do Flix do Free Fire, porque eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. É isso mesmo que você está imaginando? Se é o que você está imaginando, é mesmo? Mano, o Flix. Comprou a nova skin, mano Ele gastou mais de 11 mil diamantes Na nova skin, sendo que ele mal joga o Free Fire Eu decidi invadir a conta dele e jogar com a nova skin Porque eu não tenho, queria muito essa skin Na moral, mano, 11 mil diamantes em uma skin É muita coisa É muito dinheiro e o flex tem, mano Então eu espero que você goste da gameplay, mano Fica até o final que tem uma surpresa aí É nós tamo junto, deixa o like tenebroso Se inscreva no canal se você não for inscrito Tá tendo um vídeo de Free Fire aqui todos os dias É nós um beijo no coração e eu, Valeu, bora pra partida nossa, não, olha só quem tá chegando aqui dentro bela, Bela reunião. Sou eu, Nós estamos aqui, mano. Vamos cair aqui em mil. É isso mesmo que você viu? <risos> você é zoeiro mesmo, hein, cara? E beleza, mano. Nós estamos aqui na conta do cara mais gemado. E do cara mais louco também. Porque quem que gasta, mano, 11 mil diamantes? Eu sou rica! Pra conseguir essa skin que é extremamente linda. Mas eu não jogo o jogo. Quem faz isso? Queria eu ter essa. É essa skin na minha conta, mas a gente não tem aquela. Qual que é o nome? Ah, tá faltando aquela, aquela tal da, da condição, tá ligado? Nós não tem. Fala um negócio pra vocês, eu acho que eu vou andar com uma plaquinha escrita assim, pobre, que as pessoas ainda não entenderam que eu sou pobre, que eu não tenho dinheiro. Então o que a gente faz? A gente pega o iPad dos amigos e joga pelo iPad dos amigos. Mano, eu peço muito que vocês compreendam qualquer nubice da minha parte, porque, na moralzinha, olha ali, cara, olha ali. Saiu um pouquinho antes, né? Saiu um pouquinho antes, mas morreu também um pouquinho antes, né? Morreu um pouquinho antes de... Quando você achou que ia viver, você já tava morta. Não é assim que foi? É assim, sim. É, tá bom. Eita, sai da mina, sai da mina. Eu sei que joguei porcamente, porcamente mal. Uma merda! Mano, tem um cara gatinho por aqui, olha é essa mulher. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Não, o cara não fez isso. Não, não, não. Tu não fez isso. Qual que foi a tua? O que que tu pensou? Não sei. Na moralzinha. Na moralzinha. Na moralzinha. Na moralzinha. Vamos que vamos, dando uma sentadinha. É isso aí. Nem mas tudo bem. Vamos que vamos. Eu tenho probleminha. Cadê os loucos? Pareçam, sei que tem mais gente aqui, mano. Não pode ter todo mundo indo embora. Tá lá, ó. Tá lá. tá lá, só luteando, né? Luteando porque tu achou que todo mundo saiu daqui de mim. Eita, tô sentindo que tem cara costa. Aqui. Onde é que eu tô? Oi. Mano, cadê esse louco? Tá aqui, ó. Ai! Filha, 12. De longe não é tão bom não, tá? Só pra te avisar. Por isso que você tá morta, falecida. Nossa, eu tô sendo muito arrogante. Calma aí, João. Não, não seja arrogante com os teus parceiros de batalha. Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Eliminamos 5 aqui em mil. Acredito que foi um bom número. Tem um cara me atirando ali. Calma, corre. E esses botão aqui são tudo trocados? Essa, essa coisa noiada da vida? Nossa, filho, pelo amor de Deus. Bota a cabecinha, bota a cabecinha. Bota a cabeça, bota a cabecinha. Bota a cabecinha. Ó, oh, amigo Ó, oh, amigo, você tá, você tá onde? Foi pra Marte, foi? É, ué Provavelmente foi pra Marte <risos> Pelo menos foi a impressão que deu Desculpa se eu fui arrogante Fechou? Mano, cadê a galerinha? Tem mais galera aqui ou não tem? E eu tô com a minha vida Que é uma, tá uma bostinha Cadê os kit também? Eu acredito que o cara aqui de cima Vai ter o loot ideal pra mim Beleza, cadê o kit? Um kit só, mano Pelo amor de Deus, né? Mereço morrer Por isso que morreu Quem morre não deixa loot Bom pros amigos É... O que que pode ser? Nada, nada Acho que foi todo mundo embora, hein? Ou eu mandei todo mundo embora. <risos> Seria melhor dizer assim, não é mesmo? Você é um louco! Eu queria kit e 4x. Tirando isso... Tá sossegado, mano. Ai, tomei dano. Esse é o tal do mula. Porque esse botão escorregou, calma lá. Eita, mano. Duas vezes dano é... é pra acabar, né? Tem kit ali, ó. Nossa, mano. Olha isso, parece um cego. Que coisa absurda. O kit tava todo tempo na tua frente não pegou mais. E que azar que eu tô, mano? Todo kit que eu vou pegar... É um só, de vez de vir dois Tem mais um cogumelinho ali que eu quero, que eu tô com fominha Eu tô com uma fominha, mano, que então eu vou comer esse cogumelo vai ser agora, tá? Paixou a fome agora, porque eu tô bem cheio, Porque o cogumelo me encheu, tá? Você é maluco, é? Tá bom <risos> Beleza, um capacete avariado Delícia, adoro capacete avariado Se eu fosse o Free Fire, eu colocava mais capacetes avariado dentro do jogo Porque realmente, capacete avariado dá uma diferença, assim, ó, sensacional, tá? Jogue sem ou com capacete variado que vai ser a mesma merda É, é, é, ó E eu tô louco como é que é no, aquele cogumelo lá atrás Hoje eu tô faminto, não sei o que, que tá acontecendo Uou, oh oh, oh, oh! Ah, tu não tá atirando em mim, né, amigo Ô, amigo, ô, amigo. Não, na moralzinha Paradinho assim Tu tava parado no bailão, né, filho? Tava parado no bailão que eu sei Eu parado no Com o povo, vamos comendo Esse cogumelo Beleza? Perchou todas Eu tenho probleminha Agora bora ali colher o loot do nosso amigo, né Que ele gerou um loot pra nós Ele foi querido demais, ele chegou e deu dois pipocos -pip em mim Mas eu senti que aquele pipoca que ele deu em mim Só foi pra avisar assim, ó Ei, tipo, tô aqui, ó, pega o meu loot De graça, nossa, o cara tava de SKS e tava me atirando de que De... de... De... É, é, é, é, é, é, é, é. MP40 de longe? Só pode, porque meu Jesus. Alguém preparado pra tomar uma balinha na cabeça? Balinha na cabeça, mano. Só dá no comecinho, juro pra vocês. Depois que morre, não sente mais nada. Matei 7, mano, tem 14 vivos. A gente aqui na frente! Ê! Até que enfim encontramos! Eita, carrinho não! Mano, olha lá, mano, olha lá, tem um carinha lá em cima. Mano. Ah, mas olha que isso, parado não, né? Parado. Ah! Outro cara que estava parado no bailão Mas esse estava noiado mano Esse, olha No mínimo uma pedrinha de crack ele usou Não sei se é pedrinha que fala de crack, né? então, sabe? Mas tudo bem, beleza Vai lá, amigão Dê uns um tiros só pro cara se ligar só pro cara... Mano, se o cara vir na minha direção e Me atropelar, pensa num cara brabo Serei idiota Cadê o cara? Cadê o cara? Tá voltando de ré Ah, pensei que tava tá voltando de ré Tentou chegar a tempo ali, mas eu sei que eu errei tiro para um caramba. Mas, pelo menos tu saiu morto. No fim das contas, é o que importa. E será que a gente consegue mais que 10 killzinhos nessa partida? Acredito que sim, hein? SVD, mano. Ai, que delícia, mano. É bicha. Ai, mano. SVD, SVD, SVD, SVD, já era, mano. Vamos jogar um pouquinho de arma, né? Vamos inovar um pouco nessa vida. Alguém mais se prontifica para morrer. Para o é o bigodon. O bigodon. O bigodon tem que focar em focar a boca cheia, quando for falar o meu nome, tá bom? É bigodon. É nada. Mano, cadê o pessoal, mano? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Pessoal, cadê você? Aqui, ó. Paradinho ali, ó. Oi, neném. Neném morreu. Neném morreu. Neném. Tava paradinho com o capacete 1 e morreu. E tem outro cara ali, ó. Eu estou com medo dele porque ele parece que tá com lança-granada. Ele parece estar com lança-granada. E esse cara até que razoavelmente jogava bem. Então eu... eu... Apertou. Não sei se vocês me entenderam, mas apertou. Um pouquinho apertou, garanto. dá danada. A vitória é nossa. A vitória já está consagrada, meu filho. Eu sei que você estava ciente que iria me matar, porém não foi dessa vez. Quem sabe em 2019, está próximo. Você me encontra numa partida e nessa partida você me mate. Mas eu sinto lhe informar que desta vez o El bigodon levou o Kill pra casa. Com 11 vitórias e só tem mais um carinha vivo. E esse cara não pode me matar. Por quê? Porque eu não quero. Vai credo. Porque eu não mereço a morte. Eu mereço a vitória. Eu estou gravando um vídeo... Você tá jogando só uma partida normal. Vencer, Eu vou vencer, Flix. a vitória, caramba? A não vitória tá visão, vindo, rapaz. mano. A vitória não está vindo a cavalo. A, deixa a vitória deixa, está deixa, vindo. Tu Quer que matar deixa, o último é, mesmo? Ó, vamos tá parar aqui. Poxa. Tá maluco, é Calma, andando. A, tá a última é minha. Não precisa nem do fone. Não precisa nem do fone? Não nem do fone. Já Bom, o DSFD, filho. É boa? É boa para um cara. É só headshot. Mas dá para tiros? Não. É sniper. É um tiro por vez. É, então é meio arriscado, né, É meio Vídeo, arriscado não. por quê? tá aí. Tu tá... <risos> eu, nunca <perdi risos> tá de, eu nunca perdi uma partida... amarelando. Né, eu nunca perdi de partida. Na minha vida não vai ser que eu vou perder. Ah, bom. Tu não tem, granada, tem granadinha de gel sim, né? Um, mano De gelo. Se o cara começar a te dar uns tiros, tu já mete uma granada de gelo, Mas não vai se perder aí. E se perder, rapaz? Cadê o rapaz, mano? Hello, hello, aparece aí, seu cagão. O cara é cagão, filho. Não, ele viu minha skin nova aqui, só porque ninguém tem? Né? É, a skin de 11 mil diamantes, não é mesmo, Flexpar? Foi, caro. Aqui eu não, tenho, tenho não tenho tenho tenho tenho tenho tem limites. Pô. Se tu perder essa partida né, isso é um, um micro. Tão grande que O cara tá dentro da porta ali. Tá da pedra. Só, só pode. Eita, silenciador, tá distilenciador. Tá de silenciador, cuidado, tá. Tá lá. Eita, eita, eita, eita. Boa. Calma, segura, segura. segura, cuidado. O cara tá de silenciador lá tá atrás daquela árvorezinha. Ele tá ruxando, mas segura, segura primeiro, segura primeiro. Relaxa. Então segura aí, dar... O cara tá querendo ruxar na gente, obrigado. Tá querendo ruxar, mas eu acredito que a vitória tá garantida, pessoal. O cara é tá tapado. Tá achando que tá jogando contra quem? Tá achando que vai ser só me tirar a cabeça, tá? Eita safe. Safe. Oh, oh. Ó. É assim eu trabalho, meu Boa! parceiro! Toma essa bala, seu camper nojento. É tira no esse jeito, tiro. É assim mesmo. É apareceu filho, ó, palhaço. Assim, apareceu baluta. o camper na minha frente, toma uma peteleco na cabeça, rapaz. Toma peteleco na, na cabeça. Um um pezinho que safado. É isso aí. Ah, o vídeo vai ficando por aqui, mas espero que você tenha gostado Deixa muito like aqui embaixo Se inscreva no canal se você não for é inscrito que tem vídeo de Fire Todos os dias aqui, é nóis Um beijo imenso no coração de cada um de vocês E valeu!